Fala pessoal, vamos para mais uma notícia aí que infelizmente é uma notícia bem triste aí de alguém que acabou nos deixando. E antes de começar essa notícia, eu vou pedir para vocês descer aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar o seu like e bora para a notícia! Palmeirense fanático e amante de futebol Eliezer Pena foi morto na manhã de ontem em Bragança Paulista, São Paulo, quando a moto que dirigia foi atingida pelo carro conduzido pelo zagueiro Renan. Ironicamente, pertencente ao Palmeiras, mas que jogava por empréstimo pelo Red Bull Bragantino. Eliezer morreu no local. O jogador não se feriu, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi detido. Segundo a polícia, o carro invadiu a pista contrária... De Monteiro Junqueira e provocou o acidente Aos 38 anos, o gerente de produção viajava a trabalho E deixou a esposa Isabela, duas filhas pequenas, Júlia de 10 anos e Helena de 5 E muitos amigos É pessoal, uma triste notícia aí que chegou até nós aí De um fanático por futebol aí, do Palmeiras para ser bem sincero E ironicamente foi morto por um jogador aí que é atualmente do Palmeiras. Triste notícia aí. É, a situação já está sendo apurada aí. É, o zagueiro já foi detido, está preso aí. Até ser resolvido essa situação. Porque infelizmente ele estava ilegal. O documento estava atrasado. A sua habilitação estava atrasada. E tinha alguns problemas mais aí que por conta do álcool. Ele acabou cometendo o que cometeu Mas essa foi a notícia. Já deixa o seu like. Vamos orar aí pela família. É, que infelizmente está em prantos nesse momento Mas é a vida Infelizmente foi interrompida aí Por uma pessoa irresponsável Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo